Seja bem-vindo à Rússia e o Mundo Empreendedor te convida para uma nova aventura. Nós desembarcamos aqui em Moscou para te apresentar esse país rico de particularidades. E se você acha que a Rússia é estereotipada por pessoas rudes, frias e que não são bem receptivas, é hora de quebrar esse paradigma. O que a gente viu aqui foi um país caloroso, rico de coisas lindas, maravilhosas, monumentos que impressionam o tempo todo e o mais importante, de pessoas que estão super dispostas a receber bem os turistas. Viemos aqui para falar com o Aaron O Aaron é um empreendedor brasileiro que já está há alguns anos aqui na Rússia E vai contar um pouco da história de como é empreender aqui Ele é dono do Brazilian Steakhouse Um restaurante, uma steakhouse que recebe milhares de brasileiros todos os anos Vamos lá? Vamos nessa! Então, Aaron, eu queria te agradecer por participar desse projeto, conceder entrevista para a gente aqui. Eu tenho certeza que tem muita gente no Brasil interessada em saber o que, que, que acontece na Rússia, né? Principalmente nesse momento de Copa do Mundo, as coisas rolando muito por aqui. Uhum. Eu acho que é uma boa oportunidade de mostrar exemplos de que deram certo. Né? Eu acho que o Brasil, as pessoas precisam desse tipo de exemplo para poder mostrar, é, perceber que existe algo a mais aqui fora, né? Uhum. E aí, eu queria que você contasse um pouco da sua história. O que é que te trouxe aqui na Rússia? É, de onde você começou e o que, é que você né, está fazendo agora? Uhum, beleza. Então, eu comecei em Florianópolis. É, eu ensinava artes marciais. Oh, legal. Né? E fui chamado para fazer um trabalho na Itália, na cidade de Florência. Né? Em Florência eu morei três anos e conheci minha futura esposa, que é russa, né, Yana. E ela queria vir terminar a, o mestrado da universidade aqui. Então, ela decidiu vir, a gente passou um ano separado, ele ficou naquela. Ou eu vou para a Rússia e fico com ela, ou fico na Itália e me separo, né. Então, na dúvida, eu resolvi vir para cá. Vim para tentar começar a vida do zero aqui. Né? E aí, quando você veio, não tinha nenhum tipo de visão de empreendimento ou alguma coisa já estava preparada nesse sentido? Como é que foi isso? Como eu sempre fui professor de arte marcial, a ideia seria começar ensinando arte marcial. Então, eu comecei a conversar com pessoas, fazer certas aulas em inglês ainda, porque o curso é uma língua complicada de, de aprender, mas levou dois anos para conseguir falar perfeitamente, né? Então eu comecei a ensinar inglês, pessoas que falavam inglês, que é uma coisa que não sei se você já notou, que é uma coisa um pouco rara. É, é. <risos> Isso é um grande desafio, né? a é. gente ficar um pouco perdido, porque o alfabeto é completamente diferente, né? É. E as pessoas não falam inglês. Mas enfim, dá, no final dá certo, né? É, perfeito. Então, eu comecei a ensinar arte marcial, eu tinha uma renda básica, né? O equivalente a uma renda é, básica aqui de Moscou. E houve, por parte da família da minha esposa, uma certa pressão de trabalhar. E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, porque aqui na Rússia todo, todo, todo mundo que se preza tem um trabalho, é, tipo, não tem nada a ver se você vai ensinar arte marcial, isso não é trabalho, isso é, é, hobby. é um hobby. É. Então eu fui buscar um trabalho onde eu ganhava mais ou menos a mesma coisa que eu ganhava ensinando arte marcial, trabalhava bem mais. Né? É, e, pelo menos, parou aquela pressão familiar. Eu passei dois anos trabalhando com empresa de logística. Eu transportava químicos é, perigosos, né, clorofórmio, cloro, etc. E eu comecei a aprender a falar russo, basicamente, nessa empresa. Né? Eu tive que começar a fechar contratos, tive que começar a fazer um monte de coisa que faz o um manager de vendas. e com o tempo, o pessoal foi vendo que eu tinha certa capacidade de conversar, de negociar e começaram a me colocar na área de internacional. Eles não tinham ainda nada internacional e eu comecei a desenvolver para eles é, esquema de vendas. Começou a fazer Índia, começou a fazer Europa, China, né, aos pouquinhos. É, com o tempo, eu sempre na minha cabeça, eu sempre fui uma pessoa autônoma, então eu não gosto de trabalhar para alguém. Então eu comecei a pesquisar cursos, ou certas formas de fazer um empreendimento, né? Então eu comecei a participar de cursos, business, comecei a entender como é que funciona, principalmente como isso funciona na Rússia, que é um pouco diferente. E comecei a formar a ideia que eu queria trabalhar com café. Eu sempre gostei muito de café, quando morei na Itália eu comecei a aprender, a entender o que é café. Então eu resolvi vender café. Com o tempo, vendendo café, eu comecei a fazer as contas entender que, tá, eu tô vendendo grão de café tanto, se eu vender uma xícara de café, eu vou ter uma rentabilidade bem maior, né, sete vezes maior do que eu vendo um grão. Então, eu pensei, pô, então vamos lá, eu pegar um lugar, fazer um, pagar um aluguel é, e fazer um coffee to go. Beleza. Eu fiz todo o esquema, que, que a gente chama de decomposição, né, no Excel, entendi quanto tem que vender por dia pra ter um negócio rentável tal, e aí decidi montar o um café. Aí quando eu decidi montar o café, eu decidi que tinha que encontrar um lugar para montar o café, comecei a procurar, procurar, procurar, ninguém queria lugar nada para estrangeiro, comecei a ter vários problemas referentes a isso. Aí, em um certo momento eu encontrei o espaço do centro, do restaurante que até hoje funciona, eles aceitaram que eu montasse a empresa naquele endereço, e fecharam... um lá. E como é que funciona isso? Eu fico com bastante curiosidade. Né? Como um estrangeiro, um brasileiro, consegue ter essa abertura? Como é que foi essa dificuldade que você teve? O que, é que você teve que fazer para vencer ela? É, uma um das, das coisas principais é a minha esposa entrou como sócia para ajudar nessa parte. Né? Se fosse completamente um brasileiro que está vindo, que abrir uma empresa e montar um, um negócio do gênero é complicado. É mais difícil. É bem mais difícil. No caso, eu aconselharia direto, eu aconselharia abrir uma empresa num endereço virtual e é, com a empresa aberta, e aí você vai tentar, assim, alugar um, um comercial. E essa questão burocrática de abrir um negócio aqui na China, assim, aqui na Rússia, uhum. como é que se dá, assim, é, tem, tem, tem dificuldades, facilidades, é rápido abrir um negócio, é um país que fomenta o empreendedorismo ou é mais, assim, mais, mais difícil? Eu, eu considero a Rússia um país bem mais aberto ao empreendedorismo do que, do que o Brasil. Tá? É, o único problema que aqui tem é a papelada, é, é difícil de fazer certas coisas, principalmente legalização de estrangeiros, é muito difícil de fazer, mas é tudo possível, e conhecendo os caminhos certos, as pessoas certas, com certeza consegue fazer, é, tem que sempre ter contato, você chegando do nada, é, numa língua nova, com uma mentalidade completamente nova a nível de business. É entender a papelada que eles querem de você Até você entender que o que eles estão cobrando de você é impossível Por exemplo, eu, fazer. eu abri, um, abri um restaurante, tem vigilância sanitária Tem a parte do, dos bombeiros tem, tem milhões de regras que eu tenho que cumprir E se você for, for vendo no papel, é impossível você cumprir todas as regras Até porque tem regras que contradizem outras regras entendeu? Então é impossível você estar 100% correto então aí você entende que tá, então qual que é o mínimo necessário para abrir um business? Já é outra história, né? Isso é bem possível. E o que, que você viu que é mais mas distoou assim, de diferenças culturais ou particularidades daqui com outros momentos empreendedores que você já teve? Talvez já abriu um negócio no Brasil, alguma coisa assim, entendeu? Eu tive a escola de artes marciais. E o que, que você percebe assim, que foi a grande diferença assim de cultura, esse choque cultural no que diz respeito à questão empreendedora entre a Rússia e outros lugares? Olha, a Rússia ela tem um, uma mentalidade bem aberta, eu diria, a, a negócios. É uma coisa que depende muito do pessoal. Aqui é muito comum, inclusive, eu chamo de old school, os dinossauros do business, que eles fazem os negócios na, na sauna. Na sauna? Na sauna. Eles... Igual aqueles filmes mesmo, assim, é. os caras lá e tal. Tomando vodka. Né? Tomando vodka. <risos> <risos> Fumando charuto. Isso. Então, é, é, realmente é old school, é, realmente existe e toda a cultura deles foi baseada em cima disso então é normal ainda hoje você conversar com as pessoas e a parte é, do feeling com essa pessoa é muito importante né? não é só papel até porque papel não, não te assegura tudo um contrato não vai te, te não vai ser tua segurança é, total assim é, é muito mais pessoal do que do que papel é que funciona? Aí começou com cafeteria, né, vendendo café e Sim. tal. A gente está aqui no Brazilian em Steakhouse. Como é, o que mais de empreendimentos você faz parte aqui na, na Rússia? Eu já passei por muita coisa. Começando o café, a gente começou como um coffee to go. Né, e a gente alterou ele já duas vezes de acordo com a demanda do público. É, fizeram provar a cozinha, a gente mudou para café. De cafeteria para café, Aí depois quiseram provar mais coisas novas, a gente mandou para restaurante. Eu tive várias passagens lá. Para isso, a gente abriu o Steakhouse aqui esse ano é abriu um restaurante, tem várias praias pequenininhas perto do, dos lagos a gente abriu um, um restaurante também lá, funciona nos verões. A gente trabalha agora forte com catering, então a gente, por exemplo, o que é, que é, desculpa? Catering. catering é. É, é um serviço de restaurante no local. Então você tem um evento né, em algum lugar, a gente vai lá com o um equipamento. É tipo um buffet que eu conheço toda a estrutura. Isso. É legal. Então a gente ah. acabou de ser de um catering agora no, no shopping mais famoso de Moscou, é o GUM, na Praça Vermelha. Ouvi falar é. Então, teve um evento de temperatura. Foi dois, três dias atrás. É, a gente fez esse evento para eles. Foi até o embaixador, né? É, a gente fez evento é, também para o no ano passado, a gente fez para a Embaixada, é, para Está atendendo a FIFA, né? a, é. a, a CDF, né? É, a gente está atendendo a CDF. responsabilidade tanta hein tem que alimentar é. bem aquela turma é. lá porque a Copa está aí. É. Então, é, fora isso, eu tenho também trabalhos que eu faço com, com eu tenho colegas programadores. A gente está fazendo agora, por exemplo, um sistema de automatização completa do, do restaurante. Então, tipo, nenhum, nenhum dono de restaurante aqui na Rússia tem um sistema de automatização legal Tipo, é muita economia de contador, de, de um monte de gente, se tu conseguir automatizar isso Então eu estou trabalhando Sim. forte nisso Por isso a gente fez uns trabalhos também de, de site, de design, coisas que todo business precisa, base como a gente já fez pra gente mesmo, a gente também oferece para outras pessoas. Legal, muito bom. Parabéns, é. cara. É legal ver exemplos assim, de empreendedores dando certo e uhum. fomentando né, oportunidades que existem, né? Uhum. Isso é muito bacana. É, e, Aaron, se você tivesse que deixar uma grande dica de um aprendizado que você teve ao longo dessa sua trajetória aí, bem intensa, empreendedora, o uhum. que, que você aprendeu que você acha que se tivesse aprendido alguns anos atrás, teria facilitado a sua trajetória? para quem está em busca de empreender e de oportunidades. É, uma das coisas mais importantes que eu entendi e até hoje continuo lutando para melhorar é a parte de, de contratação. Tu, tu não faz um business sozinho, tu faz um business com as pessoas que estão dentro do business. Né? Então cada, cada pessoa, cada integrante do, do grupo é muito importante. Né? Então, tu precisa conseguir fazer uma boa equipe. Fazendo uma boa equipe, o business consegue ir certo. Tem que entender de pessoas né? Tem cara, que né? entender Tem que entender de pessoas Esse é um jeito. segredo mesmo O um líder é limitado pela sua própria capacidade né? É. Então eu, eu também concordo contigo cara. Bom, mais uma vez Muito obrigado por participar desse projeto Eu me sinto grato e privilegiado De ter a oportunidade de fazer Desse momento aqui um momento de aprendizado que serve muito para mim também Como um empreendedor que quero entender culturas Particularidades, dificuldades E sinto grato de ter a oportunidade De ter esse contato contigo, valeu mesmo é isso, Prazer é meu Obrigado Show, cara. Valeu, Valeu mesmo.